Eu nasci nos anos 60 e sempre digo o que eu sinto Eu sei que você não aguenta, sou assim, geração sem filtro Eu nasci nos anos 70 e sempre digo o que eu sinto Eu sei que você não aguenta, sou assim, geração sem filtro Geração sem filtro, geração sem filtro, eu xingo, eu grito. Geração sem filtro, geração sem filtro, geração sem filtro, eu xingo, eu grito. Geração sem filtro. Eu não vou, deixa de falar, só porque seus sentimentos eu posso magoar Eu não vou, deixa de dizer, só porque meus argumentos irão te ofender Eu não penso, antes de falar, este é meu jeito, não adianta reclamar Eu nem tento, a voz modular, isto não é defeito, eu não vou suavizar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 Geração sem filtro, geração sem filtro Eu xingo, eu grito Geração sem filtro, geração sem filtro Geração sem filtro Meu falo, meu grito, geração sem filtro Quem chora ou se derrete É um bundão, não passa de um verme Pobre moleque, tô a definição Na minha opinião é geração Flocos de neve. Quem chora ou se derrete é um bundão, não passa de um verme Pobre moleque, dou a definição Na minha opinião, é geração Flocos de neve Geração sem filtro, geração Geração sem filtro Geração sem filtro Geração sem filtro Meu falo, meu grito Geração sem filtro